livro Provisão Sobrenatural, 21 incríveis formas de Deus prover na sua vida, escrito pelo pastor Elton Melo é uma jornada inspiradora na fé e na providência divina. Nele o autor enfatiza que Deus age de muitas maneiras diferentes para prover em nossas vidas, e que muitas vezes, essas formas de provisão são mais sutis do que imaginamos. Através de 21 devocionais, o autor compartilha histórias reais, ensinamentos bíblicos e reflexões pessoais para mostrar como Deus tem agido em sua própria vida e na vida de outras pessoas para prover de maneiras surpreendentes. Este livro é perfeito para aqueles que desejam ver a mão de Deus em suas vidas, para aqueles que questionam a providência divina e para aqueles que procuram compreender como Deus pode agir em suas vidas de maneiras inesperadas. Através de seus ensinamentos, o pastor Elton Melo ajuda os leitores a ver a provisão divina através de uma lente diferente, aumentando a sua fé e fornecendo esperança em momentos de dificuldade. Ao longo do livro, o pastor Elton Melo destaca que a provisão divina não é apenas sobre o suprimento material, mas também sobre o amor e a orientação de Deus em nossas vidas. Ele mostra como Deus pode prover conforto em momentos de tristeza, orientação em momentos de indecisão e força em momentos de fraqueza. Provisão Sobrenatural é uma leitura transformadora que encoraja os leitores a confiar mais em Deus e a ver sua mão de provisão através de todas as áreas de suas vidas.